Muitas vezes, a gente tem uma certa intuição para alguma coisa E daí vem aquela dúvida Será que é a minha intuição mesmo? Será que eu devolvi isso? Essa é uma pergunta muito comum e foi por isso que eu escolhi uma pergunta desse tipo para hoje Eu tenho aqui uma foto de uma moça muito bonita de cabelos encaracolados e que, infelizmente, eu não peguei o nome para a pergunta de hoje mas a pergunta dela é muito boa espero que se ela se identificar aqui me diga Oi, fui eu que fiz a pergunta é, Kátia, quando puder poderia me dizer como diferenciar a intuição do pensamento porque às vezes precisamos de um tempo para aceitar a intuição ou compreendê-la melhor, não? Essa pergunta eu já recebi Diversas vezes Pelo YouTube, pelo Instagram Pelo Messenger A pessoa dizendo assim Tive tal intuição, mas será que era mesmo? Então, para deixar bem clara a minha resposta pegar meu computador de novo Eu fui procurar no dicionário o que, que significa a palavra intuição E a própria palavra intuição significa Faculdade o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente de raciocínio ou de análise. Então, a própria palavra intuição está dizendo que não houve raciocínio aí. E a questão é que o nosso pensamento às vezes é tão rápido que a gente não percebe o pensamento por trás da conclusão. Falando um pouquinho mais, né? Você já teve a experiência que você começa a sentir alguma coisa e você não sabe de onde aquilo está vindo? E fala, nossa, estou com mau pressentimento? Mas, na verdade, se você se aquietar, se acalmar, respirar, prestar atenção na sensação, pode ser que você perceba quais os pensamentos por trás daquilo. Sempre, todas as vezes uma sensação que você tenha na verdade não é uma sensação, na verdade são emoções sempre que você tem uma emoção principalmente as emoções vamos chamar assim desagradáveis né? medo, raiva hum, angústia, algo assim quando a gente tem essa emoção às vezes a gente não sabe de onde ela está vindo mas tenha certeza emoções Sempre seguem pensamento. Então tem uma história acontecendo na sua cabeça, só que ela acontece de forma tão rápida que você não percebe. Outro dia mesmo eu recebi, eu acredito que foi no Instagram, né? Não me lembro agora, acho que foi por esses dias, ontem, hoje, alguém disse assim: Quando eu assisto seus vídeos, eu sinto uma angústia. O que, que é isso? Então a minha resposta foi sentimento, essa emoção, essa angústia, ela está vindo certamente não do meu vídeo ou de mim, mas de uma história que está acontecendo na cabeça. Como que a gente faz para identificar a história? Primeira coisa, aquete-se. Saiba, está acontecendo nada, você está respirando, você está sentado. A força da gravidade está agindo, o planeta Terra continua girando, está tudo certo. Tem uma temperatura agradável. Então, acalme-se. Perceba o momento presente. Coloque a sua atenção na respiração. E aí, vai lá, procura ativar aquela angústia, aquele mal-estar, mais uma vez. Hum. E aí, perceba o pensamento. Qual é a história passando na cabeça? Será que é uma história do seu passado? Será que é uma ansiedade a respeito do futuro? Que filme que está passando, que está ativando aquela emoção? Quando você percebe a cena toda, você já sabe. Isso não é uma intuição. Isso é uma emoção que está seguindo um pensamento. Emoção seguindo uma história na sua cabeça. Sua consciência está assistindo um filme, só para você, na sua sala interna de TV, na sua TV ligada dentro da cabeça, ok? E a tal da intuição? A intuição, do meu ponto de vista, é uma sensação que você não sabe de onde vem, e quando você está calmo, respirando, essa, essa percepção de algo a respeito do futuro ou a respeito de algo que possa vir a acontecer, algo que esteja acontecendo com alguém, ela persiste mesmo na calma, ela está aí ainda. Quando você se acalma e respira, e se percebe no momento presente, você não enxerga a história na sua cabeça. É apenas o um sentimento sozinho, mais sensação. E por que é que as pessoas têm intuição? Essa pergunta não está ali, né? Mas o meu entendimento é que a nossa consciência aqui individualizada no seu personagem e a consciência cósmica e a consciência do que já aconteceu no passado, do que pode acontecer no futuro, do que, do que está acontecendo com outra pessoa, essa sua consciência ela pode se deslocar dentro desse enorme ambiente, vamos chamar assim, chamado consciência de tudo que existe. E a gente tem essa capacidade de expansão da própria percepção para algo que não necessariamente esteja na individualidade, em nós mas está com outra pessoa ou em outro tempo Essa percepção de algo diferente fora de você, que está em outra pessoa ou em outro tempo isso pode ser chamado de intuição Saber algo ter a percepção de algo independente de raciocínio Foi apenas a sua consciência que mudou de lugar Recapitulando bem rapidinho, se você tem uma emoção, se aquieta e percebe a história na sua cabeça isso não é intuição, é só uma história na sua cabeça questione, será que eu preciso acreditar nisso ou não? Por outro lado, pode ser que a sua consciência tenha se deslocado e expandido e você tenha uma percepção de algo fora da sua individualidade e não tem história nenhuma acontecendo, é apenas uma sensação e isso recebe o nome de intuição Espero que tenha te ajudado e ajudado muita gente que faz essa mesma pergunta para mim Lembrando, você pode ouvir essa mesma informação através dos podcasts que estão agora no Ser Felicidade do Spotify a gente tem também, ao longo deste ano, uma série de eventos presenciais e alguns eventos online e seria muito bacana se a gente pudesse estar junto, um pouquinho mais perto para eu saber quem é você, que está aí do outro lado e que a gente já se conecta dessa forma tão especial aqui sem que eu conheça a sua face mas eu gostaria muito de conhecer a, a presença física às vezes é algo impossível da gente colocar em palavras. É, um, é diferente da presença assim, né? Através da câmera. Então, pense nisso. A gente pode se encontrar em algum evento ao longo deste ano ou no futuro, quem sabe. Um beijo e até amanhã.